Depois da CES, vem a MWC em Barcelona, um evento mais focado na indústria das telecomunicações. OK, vou admitir, não é tão interessante como a CES, mas também tem o seu que de novidades. Começamos pela Nokia, que teve uma crise de meia-idade e decidiu virar um DJ com a apresentação da sua nova marca. We are no longer a consumer company. We are B2B. It was time to uh, help change people's perceptions of a Nokia mas não saíram só desastres do palco da Nokia. Apresentaram também o G22, que à primeira vista parece um smartphone normal, mas foi criado para ser reparado facilmente e em poucos minutos. Dando um saltinho até ao novo, parece que continua a trend do Jack e que enrola. Content can dynamically adjust to the device as it expands and all in the palm of your hand. aplicar isto também aos computadores. Mas talvez o mais interessante da Motorola é o DeFi Satellite Link, que traz para qualquer smartphone a possibilidade de usar satélites para chamadas e mensagens de emergência. Funcionalidade é esta que a Apple já tinha integrado com o iPhone 14. A Xiaomi apresentou também o seu novo iPhone, peço desculpa, o seu novo flagship, o série 13. Agora fora de tangas, até está um smartphone bem giro. Apresentaram ainda o seu novo smartwatch que também tem o seu que de beleza. Aproveitaram ainda para revelar os seus novos Airpods... Porra pá, peço desculpa, os seus novos Mi Buds. é isso. Pelo meio apresentaram também a versão ultra da Mi Scooter que tem uma suposta autonomia de 70 km e suspensão tanto dianteira como de traseira. Xiaomi, se quiserem enviar uma destas para cá... O virtual world and Depois mostraram os óculos de realidade aumentada <tos> que certamente irão convencer um total de 3 pessoas a andar com eles na rua, mas é sempre giro ver esta tecnologia a ser desenvolvida. Place os objetos virtuales em qualquer lugar que você quiser, no espaço físico. e zoom freely. Flip pages by flipping your fingertips. Grab and drag TV images onto your glasses display. E por fim revelaram um pouco mais sobre o robô humanoide que estão a desenvolver. It's of 45 of human Cyber One's body possesses 13 joints. This it to and a Op mostrou também os seus novos desenvolvimentos no carregamento rápido com um smartphone que carrega 240 watts, ou seja, 50% em 5 minutos e 100% em 9. Mas calma, que a Xiaomi ainda não tinha acabado e decidiu roubar o Spotlight da Oppo. Toma lá um que carrega a 300 watts. Entretanto, a Oppo ainda apresentou este conceito terrivelmente feio para o OnePlus, um telemóvel com um water cooling E disse ainda que tinha intenções de lançar um foldable este ano. Depois apresentou também uma espécie de AirTag, que não necessita de energia para funcionar. E seguiu a Xiaomi com a apresentação dos seus óculos de realidade aumentada. Mas pelo menos decidiram mostrar algo que não parece tão saído de um filme de ficção científica. Já a Huawei decidiu ir para a frente com esta ideia. Um relógio com fones incorporados. Por fim, a Google ainda apresentou algumas novidades no Android. Mas nada de mais. E como seria de esperar, foram apresentados mais uns quantos computadores portáteis e smartphones sem nada de incrível. Pronto, e foi isto.